E aí, Clanchaldão aqui. Hoje a gente está voltando com Grime. Metroidvania sensacional para todas as plataformas. A gente está fazendo a gameplay e hoje a gente vai continuar essa brincadeira. Vamos lá? Muito bem, no último vídeo a gente foi na toca do Abutre Amando do Shidra, que é este meninão aqui. A gente trocou nossa arma por este tipo porrete. A gente tem bastante ponto de força. E o esquema hoje é o seguinte. Bom, eles estão falando aí. O povo aqui desse jogo eles são muito apegados ao formato, né? eles são pedras que desejam ser esculpidas até se sentirem perfeitas, é isso. Tem esses caras presos na gaiola, que eles são lá da, do comecinho, esse aqui já está mais esculpido. Ninguém vai te dar missão nem nada, não precisa ficar conversando com os, com os personagens Hoje o objetivo é fazer uma parte que... Antes do palácio Agulha do servo Armas do servo fica aqui Beleza, ele acha que a gente vai trabalhar de servo, mal saber que a gente vai... Descer a em todo mundo Essa porta, ela estava fechada antes da gente cumprir a missão do Shiva. E agora a gente consegue acessar. Maravilha, né? Ninguém vai te atacar. Antes de entrar nessa área, ninguém te ataca. Agora, aqui dentro, a conversa muda. Parece muito um garimpo primeira parte aqui. Os caras esculpindo. Né? Está aqui o nosso amiguinho. Que deseja ser esculpido. Por fim, estou aqui cercado por irmãos. Não só uma criatura horrenda que vive se lamentando sobre a dor antiga, mas que fazem algo para aplacá-la. Próximo é um servo ou um bruto que retorna? Bruto por enquanto. <risos> o joinha aí. Sim, as oferendas pintadas são suas, imagino. Bom, avante. Avante, bruto, ajoelhe-se. Dá uma olhada como é que ele vai ser esculpido. <risos> Degrade-se para ser reformado de novo. Vá <risos> para o fundo e espere um servo virá com seus fragmentos. E você, réplica. Sim, pela vontade extra você pode passar. No entanto, não espere avançar no caminho, você terá de suportar a Ilha do céu. Bom... Tá muito claro que os corpos, eles são... São... É, é, é tudo, né? O organismo é, o, é somente o corpo, a cabeça é só um enfeite. Já... Já a gente... Também. Cabeça é um buraco negro. Os caras escupindo. os bichos bate forte aqui, viu? Nova presa encontrada. Olha. Vamos tentar rebater esse primeiro, porque a gente precisa aprender. Eu não devia ter feito isso, mas a gente conseguiu. Será que dá pra. Não, não dá. Se quer é vermelho, todos os projéteis vermelhos você não consegue absorver. Destrua o impostor. Ué? Nossa! Começamos bem pra caramba. Bom, a gente está de volta a essa área Absorvemos o primeiro menininho Aqui você tem esses arremessadores de... Acho que eles arremessam meia tesoura Não é uma tesoura não. Tesoura é o que o outro estava carregando. Né? Bom, eu só sei o seguinte, a gente conseguiu chegar com segurança <risos> no, no pilarzinho. Primeiro esculpir um levolan. Levolan, o nome disso? Da hora, hein? Vai ver se dá para crescer um pouquinho. Aumentar a nossa força. A gente deveria investir um pouco em vigor também, mas senão vai ficar difícil aí mais para frente. Esse cara tem algo tipo útil para dizer? Vamos demonstrar para ele. <risos> Uma bela demonstração. <risos> Deixa esses caras aí se matar Cara, eu não acredito que a gente tem um socão no cara <risos> Tem um cara aí A distância Atacando o negócio na gente Ó Eu não sei como que a gente vai absorver esse aqui, viu? Eu tentei absorver ele, mas não deu muito certo. Ali tá o um carinho que jogou coisas na gente, a gente desceu aqui, olha que maravilha. Olha, dá para quebrar os espíritos. Os brancos dá para escapar, os vermelhos não. Todo projeto vermelho é um problema. É isso. Tá <risos> para revidar. não é bom. Por que eu fui gravar? E aí deu errado a gravação. Então a gente perdeu uma área, mas não é nada importante assim. Não teve nenhum chefe, não teve nenhum poder, não teve nada. A gente só... matou um bicho. Nossa, que tamanho da queda! A gente só matou um bicho e.. Graças a ele, a gente tá um. A gente ficou com duas poçõesinhas. Mas é todo bicho que ataca a gente. Uma seta vermelha significa... Desastre Nada bom, nada bom Queimar com dois inimigos que ele deixou a gente levemente. Levemente. preocupado. Cara, isso aqui não tá bom não, viu? Nossa, caça! <risos> Sai fora! Sai fora! Eu queria o um mapa, sabe? Queria muito mapa. Esse negócio voando normalmente indica que tem um pilar por perto. Vamos deixar esse menino quietinho, não vou mexer com ele não Nossa! Ah é! Ele manda... Tá vermelho Porque está pegando fogo E aí a hora que a gente... Tem isso cravado no nosso corpo Acontece esse desastre Nossa, nossa, nossa, nossa. Vamos nos distanciar um pouquinho. Ah, que legal. Ele não consegue fazer nada a respeito. Pegou, em... Pegou embaixo. Pegou embaixo. Tá zoando ele. Saiu correndo. <risos> Saiu correndo e se matou no negócio. Nossa. Temos as raízes agarradoras. Só isso? Acho que a gente não fez nada? Palácio dos Esculpidos. Olha que beleza! A ideia era chegar só nesse palácio mesmo, atravessar essa área, mas a gente não pegou nada, né, não pegamos nem o mapa, vamos voltar, voltar. Tem esse menininho aqui Achamos um peitoral curvilíneo? Bom, o que acha? Caiu bem em mim, não? É assim que ganhar minha nova cabeça de carne, assim que virar uma figura esculpida, ah, tudo será perfeito, tudo finalmente será perfeito. Por que está demorando? <risos> está demorando porque deu ruim, né? Se os bonecos estavam conversando ali. A conversa deles não tava muito boa não, viu? Tomamos que, que é isso aqui? Vamos ignorar a caça ali e... Vamos ativar o pilar. Baliza harmoniza Isso, baliza harmonizada. Agora sim a gente tem uma visão, todo o mapa aí. De novo a gente chega aqui no pico do robô. <risos> Deu tudo certo! Deu tudo certo de uma forma meio esquisita Apanhamos para caramba, mas no final valeu a pena Vamos dar uma olhada aqui, o que mais tem para ser feito aqui? Nada, nada, é uma área bem pequenininha mesmo, é uma área de ligação Mas ele serve de forma introdutória para ver a dificuldade que está por vir que não é pouca Dá uma olhada aqui Estou com uma vontade de cair aqui Não, passou e a gente encerra aqui. Aquela parte que a gente encontrou, a gente vai deixar mais para frente. Conforme a gente for ficar mais forte, a gente pode revisitar as áreas né? para pegar o restante das coisas. Três andares para cima. Mais um chefe. Sensacional. Divertidíssimo. Vai ficar assim. As... Quem acompanhou até aqui, eu agradeço. Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, dá um de nossos vídeos, a gente joga jogos como esse, Metroidvanias, Indies, e recomendações também, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de ler e responder, se possível, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!